Sou Elisângela Stremin, empresária em Londrina, há 20 anos trabalhando com a vitaderme Derme Cosmético, Tony Derme, aparelhos para estética e com coração e também nascida em Londrina, como dizem por aí, pé vermelho de coração, com orgulho em todos os lugares que eu vou, eu digo... Sou Londrina e sou pé vermelho. O meu negócio em Londrina, ele é voltado à atualização na parte de estética, trazendo cursos, desenvolvimento aos profissionais esteticistas, cabeleireiros e também a parte de atendimento. Então eu vou afora, me atualizo e trago para Londrina, porque o meu negócio é Londrina.